Eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Isaías 49, 15 e 16 Você achou que o silêncio de Deus em sua vida significava que Ele o esquecera? Ó oh, não! Deus afirma ter gravado seu nome nas palmas das mãos. Ele diz que a mãe seria capaz de esquecer seu bebê que ainda mama antes que ele pudesse esquecer de você. Você está no coração e na mente de Deus o tempo todo. Ele se mantém informado das suas circunstâncias e produzirá a transformação quando souber que chegou o momento certo. N. Grant Lottes.